Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluço Caiu Nobre. Meus amigos, estamos de volta com mais um vídeo de Horizon Forbidden West nesse canal delicioso. Agora o embargo caiu e nós podemos mostrar aqui mais do jogo para vocês. Neste dia 17, o PlayStation pediu para gente não avançar demais na história, obviamente, poder preservar a experiência aí de quem não jogou, que ainda vai ser lançado o jogo no dia 18. Mas nós já podemos mostrar ali as primeiras horas do jogo, um pouquinho da história e tal, sem avançar demais. E eu aproveitei para poder trazer aqui para vocês no vídeo de hoje, rodando no PlayStation 4, a primeira luta contra um boss do jogo. O primeiro boss fight que o Forbidden West tem, rodando aqui nesse console para vocês verem como é que é o desempenho e tudo mais, contra um chefe grande, entendeu? Uma máquina grande. E aí vocês vão entender melhor também como é que tá o desempenho do PlayStation 4 quando tem mais partículas na tela, quando tem mais movimento, mais rapidez e tudo mais, entendeu? Então já deixa o likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho para pegar notificação dos próximos vídeos, porque tem muita coisa de Forbidden West vindo para vocês aqui no canal. Então vamos lá, galera. Eu já, deixo, eu já tô num ponto saudar, aqui, mas tem um cabo aqui. Talvez eu consiga deslizar até o outro lado. É isso aí. Eu tô num ponto aqui, já bem próximo do boss, tá? Eu já avancei bem aqui no início do jogo. Olha só, deixa eu aproveitar para poder mostrar para vocês Essa paisagem, lembrando que eu estou rodando no Playstation 4 base, galera não, não no Playstation 4 Pro E o negócio tá lindíssimo Tá rodando a 30 frames, obviamente, na resolução Que o Playstation 4 base consegue rodar aí e tal Mas, mano, que espetáculo, velho A Guerrilla, novamente, tá de parabéns Porque esse jogo no Play 4 tá insano, velho Tá é insano ah. Vamos lá meu Play 4 aqui, ele tá igual uma turbina de avião, mas tudo bem, tadinho. Guerreiro. Bom, agora só me resta subir. Eita. Hum. Vamos lá, logo mais a gente tá chegando o boss, hein. São esses ganchos imensos que prendem o foguete no lugar. Aposto que tem um terminal de controle por aqui. Se eu conseguir soltar os ganchos, o foguete vai desabar lá na bacia. Oh, legal. Mais máquinas pelo caminho. Ah, beleza. Tem uns chupins ali, tem um. Cavador no meio também. Pera aí. Vou tentar pegar esses fogos aqui no Estel. Ele tá com dois por de costa, mano. Hum, hum delícia. Vamos lá. Beleza. Acho que a gente não deve ter mais nenhum por aqui não. Deixa eu ver. A gente já pode andar livremente aqui, né? Eu não vou lutear muito aqui não, pessoal. Pra gente não perder muito tempo. Vamos direto ao ponto. Eita, tem um chupinha ali. Ó. Olha, ele não. Beleza. Agora esse lugar é todo meu. É isso aí. Ao terminal que ela falou tá aqui. Hora de esmagar aquelas máquinas lá em cima. Claro que não vai dar certo, né? Eu vou ter que escalar a torre E dar um jeito de desconectá-los é, Não teria graça se fosse fácil, né, Eloy? Como eu faço para escalar a torre? Não teria graça se fosse fácil, moça Beleza eu preciso me aproximar mais do foguete para desconectar os cabos. Opa! Eu não coloquei imediatamente na parte do boss, pessoal. Justamente para poder mostrar para vocês um pouco mais de movimento aqui. Tá? Um pouco mais de gameplay. Vasculhando, explorando e tal. Para vocês sentirem como é que está o jogo no PlayStation 4 base, tá? Bom, por isso que eu não coloquei diretaço lá no boss. Mas vamos lá. Daqui a pouco a gente chega nele. Coisa rápida. Hum. Bora lá. Acho que aqui é o ponto certo. Ali. Aquele é o conector que segura os. Ele deve se invertir se eu acertar. E já foi. Agora só preciso subir mais e desconectar o segundo grupo de carros. Vamos lá. Eloy adora se colocar nesse tipo de situação, mano. não tem como. <risos> Um lugar ali parece claro. bem mais comum, bem parecido com o outro, né? No caso, já vi o outro conector. Agora que são elas, galera. Daqui a pouco, na verdade, eu acho. Tem mais um cabo? Não. Um... Agora é a boss fight, galera. Isso na menina corajosa e foda, mano. É Eloy, não tem como. A gente vai ter que partir pra briga. <risos> boss fight, galera. Primeira boss fight de Forbidden West: Ó, fogo, gelo e o outro negócio. Beleza, temos um gelinho. Errei! Pega tudo. Nossa, ela, ela se movimenta bem nos momentos que eu mexo, velho. Oh. Au! Já vi que é duro Sem dúvida, moça. Vai, vai, vai, vai, tá quase congelando, tá quase congelando. Só não posso errar, mano. <risos> Olha ah lá, velho. Ela abaixa bem na hora. Safada. Nossa, eu tô sem resfriar Eu ferrou. Vamos <risos> <Vou> acabar <risos> com... Eloy, você não provoca, não. Mais um. Boa. Ali, os silêncios ficam espontos. Vão me ajudar a matar la mais rápido. Liberou a cauda. A ah, bichona. Ai, meu Deus. Nossa, ele escapou. Preciso abatê-la rápido. Uma armadilha ou munição de reino. Talvez eu faça então, alguma coisa que eu possa usar. U. Uh. Caramba, peraí. Opa! Tem um negócio posado aqui no chão. Ai! Nossa, mano, onde é que ela jogou ar, a arma? Olha lá. Opa, peraí, deixa eu dar a volta, deixa eu dar a volta. Mano, ela tá mirando em mim bonito. É, não me deixa, velho. Larga moça. Assim eu tenho que acertar os tiros, né? Boa. Não serve mais. Beleza, mano, já ajudou demais essa arma. Tem mais uma, tem mais uma. Aí, Mano, olha as pedras, velho. Olha as pedras, irmão. Aí, pega a arma aí. Uh! Esconde, esconde, esconde. Aí! Finalmente. Finalmente, né, Neloy. Meu Deus do céu, Jesus. O data center deve ficar logo adiante. O Val vai ter que achar outro jeito de chegar lá. E manos, olha só essa máquina, velho. Olha a estrutura dela. Lembrando, novamente, estou rodando no PlayStation 4 base, galera, esse jogo. O vídeo tá em 4K pra vocês, mas... Mano, olha, olha que coisa incrível o nível de detalhes e como é que esse track tá bonito no PlayStation 4, irmão. Nossa, velho. Vocês vão se deleitar, galera. Vocês vão se deleitar. Eu fico muito feliz com isso, velho, Cara. Guerrilla tenha feito esse trabalho excepcional Pra poder rodar um negócio bonitinho no Play 4 também Eu vi muita gente no comentário falando Que o jogo ele foi pensado para o Playstation 4 E tudo mais Mas ainda assim, cara, eu expresso a minha felicidade, sabe? Porque é, um, é uma gama maior de pessoas Que vai conseguir jogar o jogo Entendeu? Nossa eu, fico, nossa, eu fico muito contente com isso a versão tá rodando Filezona demais, pessoal Deixa eu só avançar um pouquinho mais ali Só pra gente poder sair disso aqui Daí a gente já encerra o vídeo de uma vez, tá? Vamos lá. Só pra gente não estender demais também. Nossa, que falta que faz o planador da Eloy aqui. Vou falar com vocês, aquele planadorzinho que eles já mostraram. a reparar o sistema e curar a peste. Salvar o sonho da Elizabeth. Só lembrando que é. Tudo isso daqui, galera, vocês já viram já é, no nosso vídeo de gameplay que a gente soltou mais cedo para vocês. Preciso achar a sala do servidor. Ó, olha que da hora, mano. Ó, a iluminação entrando aqui no prédio e tudo. No Playstation 4. Pá, ó, muito da hora. Bom, meus amigos. Mas então é isso, cara. Eu não vou me alongar demais aqui, não. Porque esses trechos aqui, avançar mais na história e tudo. A gente vai fazer em séries de vídeos da história que a gente vai postar aqui no canal, vamos fazer em live também, mano, a gente vai ter muita live de Horizon Forbidden West aqui com vocês rodando no Playstation 5 aí eu vou jogar com calma, porque eu dei uma meio com uma ruxada quando eu tava jogando quando a gente recebeu do Playstation, porque a gente tinha que analisar entendeu? E aí ficou muita coisa pra poder fazer ainda e eu quero fazer em live junto com vocês assim, bem devagarinho, bem tranquilo, curtindo cada centímetro desse jogo junto de vocês, então, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do jogo aí rodando no PlayStation 4, pessoal, e o que vocês acharam nessa batalha poderosa aí com o primeiro chefe de Forbidden West. Deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ver de cada um. E não se esqueça, novamente, deixar o seu likezinho, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui, um beijo para todos vocês aí, até mais e fuemos, meus amigos.